Fala, pessoal tudo beleza com vocês é tal tal duromax funciona mesmo realmente é funciona de verdade é antes de tudo eu tenho um aviso muito importante na verdade um alerta que eu tenho para te falar sobre esse produto aí você precisa saber se não é capaz de você cair em um... algum golpe que tem do duromax Aí eu vou te falar porque eu me arrependi de comprar esse produto aí também beleza é meu nome é Darcy, eu decidi gravar aqui, esse vídeo aqui rápido né, sem aparecer mesmo. É... Se você tem esses problemas aí que eu tinha antes de impotência sexual, é... baixa libido, é... assim um cansaço, é... problema de ejaculação precoce, né? saiba que eu já sofri muito disso também. Um mês e meio mais ou menos atrás eu sofria desses problemas aí de baixa libido, assim... E, de ejaculação precoce também eu sofria disso e, e... minha vida amorosa, assim, minha relação sexual com a minha namorada era, tava indo de mal a pior no início a gente a gente fazia muito sexo, aí... foi passando uns tempos quando eu tava com, com esses problemas aí, né? aí, pô, foi... os tempos, sem assim, de sexo foi distanciando, tipo, era uma vez por semana esse negócio tava acabando com a minha vida eu resolvi é, pesquisar na internet aí para resolver esse problema meu pra voltar minha minha autoestima meu apetite sexual né minha ver ver como é que veredubilidade sei lá eu sei que eu tinha que voltar uma vida só bem ativa mas eu pesquisei um produto bom até que eu encontrei esse tal Duromax aí eu comecei a usar comprei né chegou para mim com uma semana pesquisei bastante para comprar no site oficial original mesmo até que eu encontrei eu comprei seu ele um com mês ah, hoje em dia né que tá com mês e meio que eu tô usando ele cara esse produto é bom mesmo funciona de verdade não é à toa que o pessoal falsificam ele para vender e tipo com o uso dele eu consegui voltar minha vida ativa né eu consegui ó, um um aumento da potência minha sexual as durações de ereções foi mais mais forte e tal consegui aumentar o tamanho da minha rola né <risos> o comprimento também é, o apetite sexual subiu mais e pô minha vida transformou e hoje em dia eu tô muito feliz e agradeço muito esse produto duromax ele funciona ele é 100% natural o bom é que ele é aprovado é, pela avisa o Ministério da Saúde, né, sei lá. E cara, eu recomendo. Ó, se você quiser comprar, é, eu recomendo que ele funciona muito bem. E o porquê eu me arrependi de comprar ele é que se eu tivesse conhecido ele muito antes, eu não tava sofrendo hoje em dia com esses problemas, né? Que eu me arrependi de comprar antes. E, pô, pelo que esse produto promete para transformar a vida do cara que sofre de vários problemas. Em relação à vida sexual Pô, vale a pena E... Bom galera, o meu depoimento é isso eu Não sou muito bom de gravar vídeo, né? Mas não sei se eu tirei todas as dúvidas de vocês E... Aí... É, a gente toma duas cápsulas ao dia É 10 dez... Eu tomo 10 minutos antes do... da... das refeições Eu comprei o kit completo do produto Duromax, né? Que é... eu não sei quanto é o preço eu não me lembro e funciona muito bem e eu recomendo e o golpe que você pode cair tem que ter cuidado se você quer adquirir esse produto e que você tem que ter cuidado e que sabe que no brasil sabe como é que é né que o pessoal falsifica tudo e de ilusão para você você acaba comprando produto errado acaba perdendo dinheiro é batendo ficar com dor de cabeça em com essas porra de gente falsificando produto Tipo, no LX é só o que vende é produto falsificado. Se você quiser ter a segurança de comprar um produto bom aqui, né? O Duromax, eu, eu, onde eu comprei o meu que tem toda a garantia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você vai ver lá que tem toda a garantia lá. O tempo, é toda a garantia lá que você precisa saber, o que o produto promete. Você pode olhar lá no site lá. Que você vai esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Bom galera, é, acho que é isso né? Se eu conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês, né? Vou estar tá deixando meu, meu WhatsApp aqui no link da descrição Caso você tenha alguma dúvida É só você conversar lá comigo Que eu, eu vou falar pra você alguma coisa lá Se você tem alguma dúvida Ou talvez eu faça um outro vídeo a respeito desse Desse tal Durum Max, beleza? É, falou, é isso aí